Não consigo. Acho que existe uma falta de competência brutal Sim. em todas as áreas. E é. esta é uma delas. Que, que afeta toda a gente. Sim. Toda a gente. A habitação é um problema imensamente complexo e não identifico em nenhum governo um esforço honesto de resolução dos problemas. E... Eu, sei, eu sei que a localização é importante. Mas tu se na maia e estás perto do metro porque é que tens que pagar mais 200 euros? Nómada digital tem que ter um regime fiscal aplicado. Produzes riqueza neste país? Não necessariamente. Normalmente essa é a regra da tributação. Hoje em dia, no mundo digital, isso faz cada vez menos sentido. As pessoas que estão no centro começam a ir para a à volta, e as pessoas daqui já começam a aumentar as rendas, porque está, muita gente certo. quer viver para aqui. Pois estas pessoas daqui já começam a ir para aqui. Daqui a bocado tens tipo, pessoas a querer viver para São Pedro da Cama, para quê? teletrabalhas, que o senhor está aí preocupado, olha, eles estão de 3 ou 4 em casa, vamos então meter aqui 500 megas de internet, vamos então aqui fazer isto ou assim assim para eles qualidade. Não, estou-se mais a cagar, mas tenho mais barato. Há internet para todos. Quem é que tem medo dos gunas? Eu não, tenho importo-me. não mas é tipo João Paulo, te... tu tens 28 anos, tu já, <risos> já não tens não medo tens de gunas, um puto, há quase 10 anos. <risos> Toda a gente precisa de abrigo. Há pessoas que não têm abrigo por força daquilo que é o mercado. É legítimo a detenção de propriedades imobiliárias, propriedades habitacionais para esse efeito é legítima, mas a não tem que ser o estado a, do a lucro. proteger, ou seja, não tem que ser o estado a dar condições a, a toda a gente para pelo menos ter um teto. Está frio lá fora, eu passo mais frio dentro de casa. Está calor lá fora, eu fico mais calor dentro de casa. Não é que está isso? Há pessoas que imaginamos nós, não é, no estado de pai. Que deviam passar a vida a preocupar-se com isso e impor que houvesse uma renovação. Sim, é importante Mas tu vais ver os prédios históricos e zonas... não as prédios... prédios históricas que estão aqui de podres. Isso também e é um grave problema. o que um é que, que no o o do do Porto? Hã? Ah, R&B? <risos> isso é verdade. <risos> Mas é Exatamente. verdade, bro. É... Diz-me quem é que também ia ter dinheiro para pegar e ir recuperar. N de prédios no Porto que estavam todos fodidos a cair de podres. Peço da herança e da riqueza geracional. A propriedade física, Sim. o imobiliário, é uma fonte de desigualdade cada vez mais crescente. Tive uma ideia. Um gajo rico morre. Estás a ver uns casamentos? Que está a noiva com um buquê assim e manda para trás. O meio ambiente está a ficar estragado. <risos> temos, que <de> <risos> temos que deixar... <risos> temos que deixar... Temos que poupar água. T tipo, acusar o indivíduo. Competência política. É o poder é político, não, vai é não é preciso ser competente. Pode ser Sim, super é competente, competente e querer destruir isso porque não acreditas que a habitação seja um direito. Como não acreditas, por exemplo, que a alimentação seja um direito. É Há aqueles é alimentos isso. que dão obesidade ah. e depois enche o SNS. Sim. Literalmente, os gordos, literalmente, entopem o SNS. É o fim. <risos> desinteressante quando começa não interessa quando acaba uma conversa que se correr bem não chegará a lado nenhum o meu nome é Francisco Paz Rodrigues à minha direita Johnny <risos> à nossa frente atrás da câmara se gostam daquilo que nós fazemos ou estão só a dar uma chance deixem esse polegarzinho sempre importante subscrevam dependendo da plataforma avaliem com estrelas essas coisas bonitas que sabem. Se gostarem de nós o suficiente para acharem que não devemos perder tanto dinheiro com isto, podem subscrever o Patreon, o link está na descrição. Acabamos de ter uma conversa muito interessante sobre um dos pilares do urbanismo, que é o transporte. Uh, Falou-se de boias em aquedutos. Falou-se de... Carrinhos de choque. Carrinhos de choque para ir para o trabalho. Fantástica. É. Todas as minhas. <risos> deixar aqui. Claro. São as melhores ideias. Não, não. Teleféricos temos. públicos? Temos, temos apenas teleféricos. Uma cidade repleta de teleféricos. Imaginem os fósseis. <risos> Se tiverem curiosidade... Tem ver. Exatamente. Vão ao link na descrição. E hoje falamos sobre outro pilar do urbanismo, que é a habitação este esta semana, fala falar sobre este assunto, castro um pouco... <risos> apespinhado. <risos> Acho que é a melhor expressão. Para começar, não sei o que é que se quer dizer. sim meio indignado, incomodado. Irritadíssimo. Olha, e, e deixar, deixar, para começar, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. <coughs> Antes de mais, deixar aqui claro duas coisas, que é, este tema foi trazido, lembrei-me deste tema, por causa de um uh, nosso ex-cúmplice, Gustavo Souza Sousa. Certo. Maldito. Maldito que ele é hilariante no, no Instagram, com aquela merda que ele faz, tipo, a, uhum. a, falar, de, a falar da merdas tipo, da habitação, da habitação. Né? E, de facto, eu tenho visto várias, não, não... mais no Twitter do que propriamente no Instagram e no Facebook, de sítios, eu não vou dizer desumanos, porque... Certo. a condições bem <risos> piores. <risos> Há condições bem piores, não é? é que, inclusive é em Portugal. Inclusive, inclusive em Portugal. Em Portugal, Pessoas que não acedem ao mercado, no mercado de habitação. Mas já lá vamos. Exato. Mas pá, que de certa forma é hilariante. Estás a ver como é que alguém tenha... tenha a, a... Eu vou dizer a audácia. Uhum. Estás a ver? Mas eu acho que é mesmo tipo a falta de respeito pelo próximo. São coisas diferentes. A audácia é uma coisa. Falta de respeito pelo próximo. mais essa dessa, falta de respeito pelo próximo de... Tu teres uma casa, estás a ver? Com condições banais. E por... Estar oh, eu vou dizer esta aqui, vou, posso dizer esta aqui? vou começar com esta aqui, que me mete no eixo, que eu sempre que vejo. T1 ou T2 ou T2, T0, situado perto do metro, mais 300€ euros a mais. Ah oh, bro, desculpa lá, Quem, que eu, sei, eu sei que a localização é importante, mas tu se vives na Maia e estás perto do metro, porque é que tens que pagar mais 200€ euros por estar perto do metro, que, que é que isso estás okay, perto do trabalho ou okay, mas tu tens carro? E tu trabalho em L.I. Porque é que essa, essa, essa particularidade... Não, estás, a, estás a ver mal isso. Para a generalidade, tô. esse caso, como muitos destes, são, são um exemplo de, de um mercado de privados a funcionar. É a mesma coisa que dizeres. Aquilo é... Casa vali... perto do aeroporto... Oh, perto do metro é valioso. Hum. Porquê? Tens Porque estás perto de um transporte público, e até em Brinca na conversa tivemos antes, estás perto de um transporte público... Que, te, que é fiável, ao contrário do transporte rodoviário e ferroviário, é viável, os horários são mais ou menos aqueles, os tempos de distância não vão variar muito, não vai ser influenciado pelo tempo, ok? Que tem, a partir e como dizias num Patreon até, uma rede uma distribuição bastante equitativa, em que dá para chegar a vários pontos dessa determinada área metropolitana, correto? E que é barato. Não por mais de 200 euros por mês calma, mas depois também te permite outras coisas. Um carro é muito caro, um carro sim, é muito mas dispendioso. É claro, é claro, sim, é claro. Mas se okay. fizeres hoje em dia teletrabalho, pf, é que me adianta? Hoje em dia, de um para muitas pessoas, tu, eu, eu acho que eu concordo com o argumento de fundo que estás a fazer. Se não sobre a especulação é... no mercado imobiliário sim. E do arrendamento. Sim. E, que, e que existem abusos. No entanto, uma casa a ser perto do transporte público é muito valioso. Sim, a dizer zona, é, mas que é mais zona, 200 euros? Não sei que esse é 200, é o valor que for necessário. Mas que não é o valor o necessário. Na ótica de quem faz isso, e esse é precisamente o problema, é a ótica de, de, de brincar um, com o desespero das pessoas. De um, de um maior lucro. Mas repara, o problema do mercado imobiliário não são as pessoas que metem mais de 200 euros por ser perto do metro. Mas é um dos problemas. Não, não é. É assim como muitos problemas Opa, também é, é dizer é que são não, 700 euros de é renda isso. e já está a internet e, e televisão incluída no pacote e tu vais a ver os sincronistas estão a pagar 30 euros e estão a levar 100 paus para aquela merda. Hum. É também, um erro. também existe a falta de transparência nisso, mas nesse não há é problema do mercado imobiliário, Castro, Porque Eu tu podes quero, fazer a avaliação. Não é a nível macro. O, o problema deste é quando tu chegas e tens... Uma comparação com o custo de vida, se quiseres ir ao salário mínimo, okay? uma absurda, tipo, nos extremos tens T0 a 2 mil euros na Lapa. 2 mil euros mesmo. Um T0, 40 metros quadrados. Uma sala mais um quartinho e uma casa bem miúcha, ok? 40 metros quadrados. Tudo no mesmo espaço, sem separação, levas com um cheiro. Porque é numa determinada localização. E porque claramente não é dirigido a um público português. Sim, é para os estrangeiros, okay, pronto. é para e os esse? ditos, como é que agora é a, a Entendi, os nómadas digitais, é, estão muito em esta semana e vem eu acho que é um, é um assunto a ser, a ser discutido, acho que é um assunto que é importante que seja discutido, não acho que, de, que se deva se já serrar fileiras, porque... Não se deve, mas quer dizer, foda-se, tu, tu, tu recebes os 5 mil paus, estás a ver, tens um ordenado norueguês, certo. recebes 5 mil paus, que nem é uma fortuna para eles, certo. estás a ver, descontas lá. Certo. Tudo é lá feito. Estás a ver? E vens para Portugal. E, pós, e trabalhas em Portugal a receber o ordenado norueguês. Claro que tu vais ter uma qualidade de vida. A política pode ser precisamente essa. Pode ser uma política fiscal sobre isso. Sobre, o, neste... sobre os nómadas digitais, que Por passas aqui é para aqui, vens para aqui que é lazer, vens de férias duas semanas, vai -se uma casa repara meses. Repara, a, a, a, nossa, já, nós, não, não, tipo, não podemos cair no erro de que, achar, de que achar que as medidas políticas são os tanques no tempo. Pode perfeitamente acontecer um cenário e é uma alternativa viável e politicamente eu já te explico porque é que não é Uh, popular uh, de taxar, consoante ok, tens uma residência aqui vais pagar impostos aqui és um nómada digital, eu nem sei se é assim que... mas, como é, mas como é que tu é fazes isso, a nível de tempo? porque imagina, o, o, o que é que, qual foi a polémica desta semana? Vistos para os nómadas digitais, eu não li o diploma não sei quais são as Bem, especificidades do tema, mas como é que eu e duvido que tenha sido assim que seja feito como é que eu procuraria construir isso? ok, nómada digital tem que ter um regime fiscal aplicado. Percebes? Tu tens uma residência aqui, podes estar aqui, produzes riqueza neste país, não necessariamente. Normalmente essa é a regra da tributação. Hoje em dia, no mundo digital, isso faz cada vez menos sentido. Portanto, abres um regime fiscal em que pagas também por isso. Percebes? Eu acho que isso não... não sei. Em vez acho de só benesses, ia, dar só benesses, em vez a... de dar os benesses, também podes dar contrapartidas. E não funciona, porque assim as pessoas deixavam de vir. Pois... E depois para para ir, porque o indivíduo... Mas o indivíduo foda do... estou a falar mal, do turismo. <risos> o indivíduo foge do imposto. Sim, mas é, mas tu, mas não sei, é o tu a veres, tipo, a ver é o, o próprio município, estás a ver? Certo. Distribuir, tipo, aqui não pode, tem que ser casas, aqui não, não é casas, aqui é casa, e não ser uma bandalha do caralho. Mas não é, não, é assim, podia ser melhor regulado, muitíssimo melhor, e eu advogo isso há muito tempo. Aliás, foi... Foi tipo, foi uma, um, um dos maiores problemas que eu tive com o primeiro mandato do Rio Moreira, por exemplo. Podia ter aprendido a lição com Lisboa, com Barcelona, com Berlim, não aprendeu. Foi abre, siga, vai tudo. E tiveste, tens hoje em dia sérios problemas na habitação no Porto. Por causa desse, desse mas laxismo. as pessoas a sair, têm uma vida toda no Porto, vou falar Porto, mas se você é porto é isso, cano, não é Porto, não é? E são expulsas por causa disso. não é uma bola de neve, mas este, é porque, este aqui vem para aqui, este aqui, caso, vão ser daqui mas, mas vem repara, para tu saibas há pouco, mas mais 200 euros ao pé do metro. pá se, se, se, se o valor de mercado for, mu, for proporcionalmente elevado, os 200 euros não fazem sentido, os 200 euros só fazem sentido em relação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 Mas tu estás a perceber já há pessoas a querer em São Pedro da São Cova. São Pedro da Cova, e esse, catching straight. Esse, <risos> e esse é o processo de gentrificação. E repara, tu estás aí a aplicar. Estou a ser sincero. Não, tu, tu, está, tu estás aí, Bom, repara. Dentro dessa perspectiva o que é que acontece a São Pedro da Cova? Que eu, reconhecidamente, não conheço e, portanto, não vou opinar. Opinar, vou tentar basear o estereótipo e, e, e deputar a tua reação. São Pedro da Cova é uma zona historicamente pobre. É uma terra de mineiros, se não me engano. Correto? Pronto. Não é pobre. É, não é pobre. É, mas... Não é, é. Ok. Índice dizer... Crimin criminalidade. Não, não, não. não pelo não. menos perceção de criminalidade mais elevada. Eu lembro-me de um grande amigo meu que às vezes adormecia no autocarro e, e não gostava de acordar em São Pedro da Cova. Porque não, não, ninguém gosta. Pronto. Uh, com medo de, de ser vítima de algum crime. Correto? É, uma, é, um, é uma zona considerada. Uh... Aquilo, é, que... é uma zona que claramente não é nobre. É antídoto é... de nobre. Sabes aquela, aquela cena do Rei Leão? Que Até está porque tem o, a parte simbólica massa, sendo este, no sim, é, dizer, ali. É o, é o tudo sol não... tem, tudo é o do sol, do sol está, não brilha. não é? é nosso pai, aquela zona ali escura. Ai sim, Pronto, mas não posso ser. É Quando o sol não brilha <risos> Está. para lá das porque, fronteiras do reino. Porque eu conhecendo, São Pedro eu não conheço da Cova socialmente, geograficamente, eu sei que há uma cova entre a baixa, de é uma uma favela, bro. E as e Serras as do Porto. É uma favela. Afinal, é uma favela, porque... <risos> <risos> Ok, mas isto passando à frente. O que é que acontece? Se houver, se houver essa dinâmica <risos> em que. Deu lá nos cornos no gajo Pedro da cova, bro. <risos> À casa. As pessoas são expulsas de vários locais até chegar lá. Para começar, embora várias gerações, até dentro disso que fizesse haver uma terceira, uma terceira deslocação. não vai acontecer. A continuar assim vai acontecer. Não, porque ela normalmente é mais flutuante que os polos de interesse. Repara, as classes abastadas dominantes já estiveram no centro do Porto, já saíram. Quando eu, por exemplo, fui morar para a Feita, era só drogados e velhotes. Era basicamente isto, Ok? E depois... E agora é, a pessoa é, a uma é lá a cross. Mas, mas a, a, diferença é que, a diferença é que agora tu tens um movimento internacional... É <risos> que tens um movimento internacional com mais poder económico e, portanto, com capacidade de expulsar Os uma titulosos. classe que ainda não era bem dominante. Porque, repara, a Foz não tem bem... a, a foz Ou seja, local no Porto, por excelência de residência da classe dominante, mantém-se mais ou menos. Com exceção de... Um problema muito relevante para aquilo que estás a falar. O Aleixo foi demolido e o que aconteceu às pessoas que residiram no Aleixo foram dispersas pela conta, cidade. Há quanto tempo é que eu já não vejo um Guna? Estão a são as suas perguntas? Não, estamos é uma questão não. de moda. É uma questão de moda. <risos> eu, ah. tu fa... há dois, há dois, eu Tu, tu não vês um Guna, eu acho que há dois mas pontos mais importantes. De é a moda. É moda. Eu na Baixa bro. É. É. Eu não vi a Gunas. Eu acho que não é só. Eu não abaixo no... <risos> na Baixa do Porto de Vergunas. Não é é é tá tu, ver. tu já não. Para começar tu já não, há três, a há três, há a tua Não pode ser uma limpeza? Então estou já... <risos> eu <tô> dizer outro. <risos> eu, é assim, eu concordo, eu concordo que o Guna é uma espécie em vias de extinção. Eu também, mas acho okay. que apareceu de moda, bro. Mas uhum. <risos> como é que tu saís de Tu não achas assim, tu não se és de moda? Mas assim, mas como tu identificas mas tu olhavas, um guna, era poeta pela roupa de um guna. Exatamente. Era tipo... E pelo cheiro, oh, ele Quem é que se importa com os <risos> gunas? Quem é que tem medo dos gunas? Eu não, tenho importo-me. João Paulo, tu tens 28 anos, tu já não tens medo de gunas há quase 10 anos. É o adolescente que tem medo dos gunas. Que é a criminalidade jovem. E a Elizabeth, a mãe que está preocupada com Constância, que a Constância... Tipo, e as mães ficam preocupadas mas, com as coxinhas? Mas, para, mas que a mãe acha que qualquer... A, a de mãe, de de como há esse um gap geracional hum. e simbólico, a mãe acha que qualquer gajo é um Guna. Uma mãe podia achar que tu eras um Guna, mas tu nunca assaltaste ninguém. Nunca assaltei ninguém. Correto. Mas, bro. Wanna pronto mas, mas, a... mas uma mãe <risos> olhava <risos> para ti... <risos> Olhava para ti e podia mas, é, não te deixar estar de em casa. Mas havia aí uma altura. troa, tu não entraste, true. True. Tu não entraste, tu não entraste no lugar. Okay. <risos> <Pronto>. <risos> tá Está fechado, acho que o gajo é. já percebeu. Isso... E não é... Tu também deixaste de ver alguma porque já não identifica, já não é uma ameaça para ti. O cérebro humano... Pro que está programado é tipo, para... Um que que para já não usou um total 90, como <risos> ah, deves imaginar, tipo, já passou. Airshocks air agora é moda, bro. Pronto, ok. Continua o teu argumento, pronto. Tá bem. Agora perdi-me. Ai sobre a gentrificação. Sim, porque são coisas importantes. A dinâmica não é chuta daqui, chuta daqui, chuta daqui, porque o, o terreno, o terreno geográfico, urbanístico e social é muito volátil. O que eu estava a dizer é, tu tens, tu tens uma zona histórica do Porto que já, esteve, já passou por várias transformações sociais. Ao nível só estamos aqui a falar da classe socioeconómica, praticamente. Mas agora existe uma força diferente que é uma força internacional e esse é que é o problema que nós temos com a habitação. É que não estamos a dar resposta a uma dinâmica global e este mercado. O que tu, tu, tu, o, uma, a frase tu, que tu me escreveste foi senhorias que fazem de um de um T6, de um T2 a um T6, uma cena assim, não é? Isso também é outra problemática. Sim. É, é assim, Não é gacsimos é só um, só um, na vida real pronto num não país, é verdade, um... é ridículo num é país é verdade. De, de economia estagnada, de salários baixos com pouca política de habitação e estamos, quando falamos de um T2 que passa para um C6 isso tem um nome, estudantes ou, ou tem outro nome ou tem outro nome, ou sei que esperás... não é escravidão, mas, mas não pessoas é desesperadas Aí, há muita gente, sim. Tipo sim, imigrantes, sim. pessoal brasileiro, pessoal... Não, não é só tipo um... imigrantes, não, eu preciso... Okay. Pessoal... Que que eu digo... é, é... Não, mas quando eu digo pessoal brasileiro, okay. é tipo imigrantes eu eu tipo, estou mesmo a necessitar de ter uma casa, estás a ver? Tens, a ter uma tens casa muita razão no que estás a dizer e eu não estou a desconsiderar porque é verdade. Ok, é okay? isso, mais por isso. Mas também nessas análises nós, temos, nós tendemos a fazer o que para mim é uma falácia que é, que é a hierarquização das discriminações. Ok? E porque essas pessoas são imigrantes e têm dificuldades e estão desesperadas, estão dispostas a, a viver em condições Mas estão mais dispostas que uma pessoa que não tem essas, essa, essa, esse ter um teto certo. rápido. Certo, mas tu és de, nem que seja de Passos de Ferreira, uh, e, e, e vieste para o Porto a trabalhar, olha, há muita gente veio, por exemplo, a. a como para trabalhar em escolas, por exemplo. Um professor. Um professor. Com professor. Exato. Viu na época de uma rotação sobre isso. É, um professor e professor e a a escola. escola. miserável a Numa, numa casa miserável. Exatamente. Percebes? E essas pessoas não são imigrantes. É que eu, Sim, mas a mas quando eu, disse, eu sei que também Sim, mas quando eu disse imigrantes, é, e, é a quantidade de imigrantes que o pessoal é, é, está pessoa a receber de. que é. precisa, percebes? O pessoal está a receber porque precisa. Tu estás a... Um, Há muita gente a aproveitar-se esta da pior maneira. E tu vês aí, não faltam em sítios de pessoas, a, um, dois, não é estudante, não é só estudantes, estás a ver, é pessoas, adultas, é. casais, estás a ver? Mas eu, eu digo que Estão tem... a part... com filhos a partilhar casas. Tem assim, um é. nome que é estudantes e eu digo isso no sentido que é do mais pervasivo. O que, o que assinalaste bem sobre, sobre a imigração brasileira, também, ok? Mas, mas, mas aí eu... é mais difícil de caracterizar. Tá bem, Porque bro. é muito diverso. Às vezes são famílias, às vezes são pessoas... Sim, mas o desespero fazes... Tipo, o desespero, as pessoas cheiram... Se tu estás desesperado, estás a ver? Tu queres... É, se tens uma família, se, tu... se precisas ter uma casa... Mas essas pessoas também estão desesperadas. Quem senhorrios? Não, Não, não, não. Ah, não, não, não, o 5, expo... quem Qu Sim, claro. Quaisquer pessoas que aceitem essas condições, de uma forma ou de outra, tu, tu consideras aquilo. Quando digo tu digo nós. De um nível tão... Há pouco utilizaste desumano, que pode ser exagero. Mas de um nível tão baixo, em termos de condições de habitabilidade e conforto... Até porque nós nunca perdemos a nossa humanidade. <risos> que, é de facto, que é de facto uma situação que, é que pode ser considerada de desespero. Sim, não. mas a assim cena é que é. Assim não é que, isto é que eu penso assim. isto é tão tipo Basta algo na tua vida não correr bem. Estás a perceber? Uhum. Ou tu ficas... Uh, mano, algo, algo na tua vida que tipo, não corre bem. Tipo, um investimento mal feito, é, é, é, qualquer merda que tu faças, um patrão de merda que te despede... Basta, e tu, ser, basta, basta teres uma criança ao teu cuidado e perderes o emprego. É isso, estás a ver? É isso que eu te digo. Pronto, qualquer coisa da tua vida que não ocorra bem, estás a ver? E tu? vês assim numa situação destas, estás a ver? Desespero. E que, eu não vejo, tipo... Poucas são as pessoas, os senhorios hoje em dia, obviamente que, tô, que eu estou a generalizar, há senhorios porreiros, estás a ver? Sério? Mas poucos são... Tipo, e, e normalmente os senhorios porreiros têm as pessoas a viver em casa deles porque são porreiros e tipo, sabem tratar a pessoa e não abusam e então tem ali, ali pessoas de 10, 15, 20 anos, percebes? ou mesmo que seja 2 anos ou 3, o certo, tempo certo. que for preciso mas tu, tu tu és que tu desculpa, uma pessoa que tem 26 anos ou 27, ou 28, 30, ou que seja quer sair de casa, vai ver com um amigo, ou com certo, uma namorada certo. vai ver sozinho aonde, vai ver sozinho tu, tu agora falas e bem só se recebe bem, bro, muito bem não? sim, tu falas e bem do, do, do problema da oferta dos, dos senhorios mas também entra aquilo, aquilo que eu mencionava há pouco. É tanto é válido para um como para outro. Num país com uma economia estagnada, num país de baixos rendimentos, o que é que, o que, é, que uh, é, é rentável neste momento histórico? E é rentável na, na generalidade da, da história humana, da história das cidades urbanas. Cholar pessoas. Propriedade. Cholar pessoas até o Calma, Castro. É a propriedade. <risos> E é evidente que há muita gente que se vai aproveitar, ok? Sim, mas por exemplo, tu, há, sim, tu, há, uns, tu há, há uns meses, talvez há um ano, perguntaste assim aqui no podcast, mas porquê é que nós temos que trabalhar? Uma pergunta absolutamente em aberto, não é? Porque continuou que a perguntar-me isso Exatamente. Vez. Essas pessoas trabalham, de gerir propriedades de algum trabalho, e, por isso é que até muita gente paga empresas para o fazer. Mas é uma via alternativa de sustento. Okay. Mas, mas às vezes tu isto? olhas, ve mas tu repara, tu, quando tu, na, na relação de poder, quando olhas para a tua entidade empregadora e dizes, eu vou cholar estes gajos para receber mais, o que for, aproveitas dentro ou fora da, certo. Do, aquela pessoa, olha para para aquela que pode ser o seu trabalho ou a sua fonte de rendimento, besta, Sim, mim, um rendimento por extra. país, exemplo mais fácil. Que muitas vezes não dá lucro, que muitas vezes não é uma questão de luxo. E em muitos casos é. Eu não estou eu não estou a negar isso. Eu estou só a explicar aquilo que vai relativamente na mente de algumas pessoas com quem tenho falado e que são. E que têm propriedades e que a vida deles é é serem senhorias. Também conheço pessoas assim. ok E, as pessoas, e essas pessoas pensam assim, ok eu vou aproveitar aquilo que e vamos, nós, a generalidade das pessoas não caracteriza assim, mas no fundo é, aquilo que o mercado me dá, aquilo que eu aceito, eu vou à procura do maior nível de conforto para mim, que para muita gente não é o nível de conforto milionário É claro que é, tu podes ir à internet e ver cá lá, tipo, cá um, uma palerma, não me lembro agora do site, mas até posso pôr aqui no YouTube. Sim, ou aquele que tu mandaste para ver? Não, não, paus. não, não, não. Sim, não, não. não mas não, mas há, um site, não, há um site que tem análise, um por exemplo, de, das pessoas registadas, porque esses registros são públicos, das entidades registadas que têm, por exemplo, AirBnBs no Porto. Olha lá, tipo, a Susana tem 38 AirBnBs, estás a ver? Não sabes quem é a Susana, pode ser uma, uma fachada, faz ideia, mas imagina que é, a Susana tem 38 AirBnBs. A Susana está podre de rica, a foder a população portuense, ativamente. Mas se calhar nem pensa nisso, é um problema que lhe passe. Mas a Susana tem 38 propriedades, de, de, de, de Ai, não é de, de arrendamento sequer, não é? 20, Tem 38 20, 30 propriedades 30 altamente 40, lucrativas que retira a população portuguesa porque está dentro da legalidade e dentro de, da, daquilo que ela considera é correto, certamente, ok? E, e, e extrai dali um lucro absurdo. Correto? Um absurdo para as nacionalidades portuguesas. Se calhar ela só quer mais. Porque é ambiciosa, porque é empreendedor... tá bem, então porquê é que não fazemos assim? eu, quando tinha a loja, estás a ver, não podia vender um produto que comprasse de vinho a mais 33% do valor de compra. Ou seja, o valor de venda não podia exceder os 33% do valor de compra. Era? Era é regulamentado Era a margem de lucro? Era. Okay. E se fosse enviar, eu estava fodido. Se eu tivesse okay. a passar a mais dos 33%. Estás a ver? E muitas das vezes, eram as próprias, as próprias distribuidoras que deixavam de vender. Certo. Porque estás a vender mais barato, é que ele faz queixa. Certo. Por porque o mercado imobiliário não é assim. Está bem, mano, mas é mais o que é que é mais problemático. Eu vender uma garrafa de vinho a 20% mais caro ou um gajo poderias vender num restaurante. Sim, num restaurante podes, por exemplo. O que eu te estou a dizer é, repara na diferença de produto entre aquilo que é o imobiliário e aquilo que é um vinho numa loja. Com que regularidade é que é produzido? Sim, eu é percebo o que é que estás a dizer, mas tem que, haver, tem que haver regras. E as pessoas têm que respeitar as regras, se as regras forem a não, beneficiar não, não, caso, todas sim, as partes. Neste caso, só está a beneficiar uma mas parte, que é a parte é... do senhorio, não é a parte mas do Mas a do não. É... as regras que podes ou não impor são mas, muito mas, eu, eu, eu só Mano, isto aqui, diz, desculpa, mano, isto diz, tu, diz, diz, passa me dos cornos de uma coisa que eu fico maluco. Eu não vou dizer o trabalho que estou a fazer agora, mas o trabalho que estou a fazer agora vejo muitos contratos. Muitos contratos, estás a ver? Um, nos contratos que eu vejo, é, tipo... Por dia, apanho pai, pai, cinco ou seis pessoas por dia a dizer: mudei mudar de casa, tenho este contrato aqui com o meu senhorio, o meu senhorio uh, obriga -me a manter este contrato aqui em casa dele. Eu, muito bem, já perguntou ao senhor quanto é que o senhor está a fazer deste contrato. E ele, não, mas diz que fica aqui, vou dizer aqui este, este valor, ah, euros, a de 60 euros. Ah, por que é que o De 60 euros. Eu, muito bem, o que é que o senhor é tem em sua casa? Ah, tem isto, isto, isto. Eu vou lhe dizer, ah, olha, ele está a pagar 20 euros, não estou a dizer os valores corretos. E ai ah, está, eu está. Pergunto a ele quanto é que ele está, porque senão o senhor vai estar a pagar muito mais que aquilo que deve. E, e, e sim, são valores, muitas vezes, o dobro. Queres que te da, da, da, a racionalidade económica disto? Explica, mas eu sei o que é, que é que o senhorinho não quer, não quer mandar aquilo lá abaixo, aproveita, está o serviço feito, não tem o gajo, não tem que se andar preocupado a ter o serviço Pronto. está feito, bota a leca e quem é que, é que se fala? É o, é o inquilino que não que está tá completamente estás a falar, não, né? nesse caso em que estás a falar e eu não estou a dizer que é correto ou errado, mas acho que isso é uma questão diferente, porque tu enquanto cidadão, tens muita possibilidade de ver isso, de aceitar ou recusar aquilo, ok? Tu vês é um X com contas incluídas Ok? Como é, evidente, é como é evidente quem oferece, assim, ok, isto eu sou super crítico dessa, da cultura da extorsão, mas como é evidente, se tu tivesse uma propriedade e estivesse a alugar aquilo com, a arrendar no caso, se tu tiveres a arrendar com contas incluídas, tu não queres perder dinheiro. É, mas é por isso que eu acho que isso é estúpido, não ronda, não a, tu não alugas com Pronto, contas, mas tu, tu alugas só a casa, as contas tu... eles não, mas tu podes assumir responsabilidades não, tu algumas tu podem fazer mais um quarto, ou menos tu não pagas tu, se tu alugas um quarto não, estou falando não de uma casa, estou falando okay, de um quarto específico se tu alugas um quarto, não então, pagas então pronto, pagas um quarto, és estudante, estás a ver tens, estás tu e mais 3 ou 4 pessoas tu e mais três ou quatro não, pessoas me, ver, numa casa, é achas que o senhor está é preocupado se tu tens internet na casa toda? achas que o senhor está é preocupado se tu tens acesso à internet se a tua internet chega para ti se tens o um teletrabalho, achas que o senhor está é preocupado olha, eles estão 3 ou 4 em casa vamos então meter aqui 500 megas de internet vamos então aqui fazer isto assim, assim tranquilidade, não, estou-se mais a cagar, metem o mais barato há internet para todos, agora a assim cena é que se tu abres um vídeo qualquer, estás a ver um vídeo na Netflix, a Mariana não, não. ou o Claudio olha, fodeu se não mas, consegue fazer nada e isso acontece como é evidente, a questão é acho estúpido, qual é que é a porcentagem de pessoas que têm... não a internet é essa isso é, isso é impossível da fria, basicamente o, o, o, o, base, o que eu te estou aqui a tentar comunicar é o seguinte Enerva, eu percebo que nervo Não, eu percebo que inervo, porque, por cima, porque essa é essa a realidade com a qual tu lidas. Tu estás a falar de pessoas, tu, tu falas diariamente com pessoas que são diretamente prejudicadas por isso. Sim, ainda que mas, é, mas, mas, mas... tu fales com o 6 e todas as pessoas que fazem as funções que tu fazem, lidem com 6, isso não, isso não passa a ser uma realidade estatisticamente relevante no nosso país. Percebes o que eu quero dizer? Sim, percebo, mas acontece. É, não, Claro que acontece que... muito mais que essas pessoas. Claro que acontece. Claro que Estamos acontece. A falar de não claro, de pessoas. Castro. Claro que acontece. Mas a questão é assim, o que tu é uma decisão que é puramente ficcional. Imagina, imagina que eu alugo com contas pagas, arrendo com contas pagas uma determinada propriedade, contas, água, luz. Vamos pensar telecomunicações, água e luz. Ok? Eu não vou fazer aquele cálculo para perder dinheiro. Portanto, vai ser um valor fixo. Eu, se for honesto... Uma estimativa. E pronto, eu se for honesto e se for criterioso, eu vou ver os meses, os meses de consumo anteriores e vou atualizar aqueles valores consoante variam aqueles preços. Mas também, se não me importar muito, vou tirar um valor ao lado e pode ser uma estimativa melhor ou pior, com base na minha intuição. Correto? Mas isso também pode ser abusado do outro lado. Porque tu, se quiseres, com isso, podes ter... Imagina que tens uma renda que assina está um ano e que fica ali rés porque o, a pessoa que terminou essa, esse valor até foi simpática contigo que ele fica rés-vés. Entretanto, subiu o preço da água marginalmente. Subiu o preço da telecomunicação pouco relevante. o preço da eletricidade só bastante. Então tu agora podes passar o, o inverno inteiro com a casa toda a bombar. Eu não estou a dizer que a generalidade das pessoas faz isso. Não é isso que eu estou a dizer. Mas é por isso que existe uma causa nos um contratos que se subir aquilo mais que está estipulado as pessoas pagam. Em todos os contratos. todos os contratos. Com contas pagas. Existe Pronto. uma causa que se tu passares mais, tens que pagar o... o... Não, mas aí agora chegamos ao ponto fundamental em que tu falaste do contrato de arrendamento. É que o problema é que a generalidade do contrato de arrendamento não existe. Pois, muitos não existem, mas estou falando dos que existem. Sim, Pronto. mas muitos não existem, que é para claro. quê é para assurar... E voltamos então ao ponto anterior, que é para... É a pescadinha de rabo que é Que é para que aquilo seja rentável. Porquê? Porque pagar a taxa. Pa a não, muito rentável. Sim, sim, sim. Rentável sim é assim, Ren Desculpa, exatamente. Nada. Muito ou mais rentável. Não sei se é muito ou é pouco. Sim, mas é, é sempre pouco. rentável tudo. Não é sempre. Pronto. Há muitas propriedades que não, têm que não têm rentabilidade. Então, se forem mal compradas, forem, se forem, se forem mal, mal, -geridas. Para mal geridas. Pronto, mas normalmente tu alugas o teu quarto Mas onde, é, mas, mas isto onde isto é que defines ser... a rentabilidade? No ah, preço? No, no, no... O preço é o preço de venda ou é o preço de arrendamento? No final, bom, tens o IMI. Pronto, descontas o IMI tudo o que seja gastos mensais sim. tem que cobrir, o, tem que cobrir tu, o que tu gastas naquele imóvel sim. num ano e, e os juros do empréstimo, se compraste aquele imóvel ah, se compras, sim, mas são contas que tu tens que fazer é a pessoa que tem que fazer não, não. mas é o que eu te estou a dizer é, é, é precisamente o que eu estou a dizer a rentabilidade de alguns investimentos imobiliários depende de uma série de fatores que a pessoa liga se tu pagas imi se estives a comprar a casa ou se a, só, claro, ou se ou se só pagas imi se a casa for a tua propriedade é isso, não, não é da pessoa que eu estou a dizer Pagas em mim? Sim. tu Estás a uh, pagar a casa às prestações. Só pagas em mim quando estás Pagas em, você... em mim anualmente, a ano? casa é tua, a propriedade é tua. É a tua. Pronto, mas isso são é detalhes. Isso aqui não interessa aqui para Não, foi uma questão só. O que eu estou a dizer é: Não é o que eu penso comprar uma algum o negócio imobiliário é muito rentável e é muitíssimo rentável em escala, mas isso é dinheiro institucional ou, e já lá iremos, dinheiro geracional. Rockefeller? Que Rockefeller! E isto vou censurar agora. Opa, eu disse Rockefeller e este gajo vêm me com esta pelida. Ah, é <risos> tão simples então, conto isso. Claro. <risos> e a questão que nós temos que pensar socialmente é se... Mano, mas tu podes. Desculpa, fala, fala. É se faz sentido que assim seja. Entendes? Mano, faz sentido que... Se faz sentido que tu teres a propriedade seja um alvo de negócio, quando ainda nem toda a gente tem propriedade, ou seja, propriedade ou abrigo. Pir pirâmide de Maslow, necessidade básica. Toda a gente precisa de abrigo. Há pessoas que não têm abrigo, por umas, pelas mais variadas razões, algumas escolhem não ter, mas há pessoas que não têm um abrigo por força daquilo que é o mercado, para utilizar o termo que usamos nesta conversa. Não têm abrigo. É legítimo... A detenção de propriedades imobiliárias, propriedades habitacionais por esse efeito é legítima. Mas não tem que ser o Estado a, do a lucro. proteger, ou seja, não tem que ser o Estado a dar condições, estás a perceber? a, a, a toda a gente para ao menos ter um teto? Correto, como é, como é que tu vais, fazer... agora, vais, agora, vais, agora, vais agora meter as culpas no, no, no, no, na pessoa e não no, na entidade eu não, estatal? Eu não, vou, eu não estou a meter as culpas em ninguém. Mano, não tu é por isso que vem entre que uns que... impostos, bro. E é por, que que é que tu... que e é por isso que tu, é por isso que se tu fizeres as mil paus, tens de pagar impostos. E é por isso ah, que gajos que fogem ao fisco, como, como aquele cabrão do Santos, tem que sair da seleção nacional já. O Fernando Santos. Estás a perceber já. Nem é por causa dos resultados. Boicote em um Mundial do Qatar, por favor. Não, eu, mano, olha. eu estão um com, com boicote, talvez, também não, mas eu, eu faço esse apelo. Pronto, bro. Eu, eu não faço, mas nada. E não é pelo Fernando Santos. É, é pelo. Eu Catar. quero ver a bola. Só por isso. Tenho uma vida demasiado triste para estar sempre futebol. Então, se eu isso. Atenção, eu não costumo tomar estas posições como mas acho que tem mesmo absolutamente vergonha. É, mas já tem sido sabe, em vários desportos, não só no futebol. Não, não. Há muitas coisas que são absolutamente vergonhosas. Sim, vais mas estás a fazer isso é que... Que no tema. Não, não mas vamos ver, fazer aqui não parem. futebol, ok. Toda esta organização. Sim, legal, achei, achei de, para, de para caralho, sim. Pronto, o que é que eu estava a dizer? Abrigo. Ou a falta de abrigo. Abril neste carro, Sim, mas abril. é por isso que tu. E tens estavas que... agora agora agora Agora vou dizer, agora vou dizer uma coisa: tu pagas, tu pagas. Tu pagas. Tu és um gajo rico. Rico, quando eu digo rico, recebes 6 mil, 7 mil paus, estás a ver, por mês. Ok. Tipo, é um gajo que recebe muito bem. Ok. Num... Limpos? Não, brutos. Brutos. 3.000, mil e 4 mil euros por mês, pronto. Ok. Pronto. Tu descontas 3 mil euros, estás a ver? E se tu, é. pronto, recebes muito bem, descontas esse dinheiro. Esse dinheiro tem que ser aplicado em casos justos. Sua... É? Mas isso significa que trabalhas para alguém. Mano, posso pode, pode pode trabalhar para ti próprio. Posso ter um negócio. não, então não nesse caso, dos... é taxado de forma Exato. diferente. Yeah? Yeah. Sim, mas, mas é taxado de como, então? Ou tu depende. De, podes não tirar um ordenado para ti. Ah, sim, fazer. Então, mas, não, mas, tudo, mas tu... É, te, há, vários... há sempre uma entidade a pagar. Ah, tem que ser é, o próprio é, é é é, é, a pagar a ti mas mesmo. É que sei, o que eu te estou a perguntar sim. é o seguinte, Castro. Sobre a questão da taxação. É que, se tu assumires isso, esse, por exemplo, e eu acho que é baixíssimo, baixíssimo, é, o, é mais ou menos o salarial a 5.800 brutos, que tem, por exemplo, uma pessoa no topo da carreira académica, um reitor universitário, hum, uma pessoa no, no topo da administração pública. Uh, uh, a graça Freitas. A tabela salarial é essa, correto? Isso significa, a, uh, no caso é da DGS, é a diretora, da, da okay, mas a diretora okay, Sim, sim então. mas, mas, Far, mas okay, o, o ordenado or ministro deve ser, deve ser equivalente, não sei quanto é que é mas imagina, isto pronto, no caso de empresas públicas as transferências são semelhantes certo, ok? mas diz. Alguém está a pagar por isso também, certo. alguém no sentido de uma instituição está a pagar por teu não salário tu a pagar o imposto pelo teu salário e tu ainda pagas a tua parte de imposto pelo teu certo, salário certo. e o que eu quero dizer para ligar ao ponto anterior é que construir habitação e habitação digna, diga-se de passagem, custa muito, yeah. muito, vamos, vamos muito dinheiro. Mano, é, é mal gerido. São coisas mal, ge oh, desculpa, <risos> é coisas mal geridas, mano. Tu... Eu não consigo, eu não consigo, bro. Tipo, eu não consigo. Obviamente que há pessoas de concordo merda. concordo Mas tu não. Bro, o Estado é que tem que defender. Desculpa, se houvesse pessoas competentes a gerir-nos há muito tempo para cá. Certo. Eu num, num, tu, tinhas tu tinhas condições. Pra, pra, pra, pra, pra, por, pelo menos, das pessoas com habitações, todas elas. Tu tiveste, tu tiveste todos os anos, eu vejo, a dizer que o que, que, que, que, que, uh, governo vai dar quartos aos estudantes. Não é que andamos quartos. Certo, Nunca vejo forma... ninguém com quartos. Não, os é, quartos andam, mas Ai. são sempre significantes. É yeah. é não, que... mas, não, mas não exemplo para é muita o... gente, não é tipo aqui, é, o caso pingados. que eu criticava para o é, é, falávamos do Porto. Uh, em 2018, talvez, a administração do Rui Moreira fez um grande gáudio por ter aberto 64 fogos, basicamente 64 propriedades, para... Hum, habitação de renda controlada, não sei se é isto bem o termo. 64, 64 fogos na cidade do Porto, depois de já ter havido uma gentrificação brutal que expulsou uns milhares de famílias, algumas delas, e como dizes bem, à força, através de espejos absolutamente ilícitos é fogos, e coercivos... Mortes, exatamente, ameaças ilegais... Ameaças pessoas a de janelas... Pronto. Fazer isso é insuficiente, mas é sempre tido politicamente como uma grande coisa. E por de facto, a habitação é uma grande coisa. Porque a habitação é difícil. É um problema difícil de resolver. Eu... Mas porquê é que não se resolve? Porque a habitação não é considerada um direito. Okay. E é isto que eu acho que nós temos aí o aproximo imenso do, do, dos partidos de esquerda. A habitação, na sociedade que nós construímos, se queremos garantir um nível de conforto aos cidadãos, e cidadãs e cidades... É absolutamente necessário enquanto um direito. E, não é só, e atenção, não é só habitação, é condições habitacionais. Mas aí é, eu já... já... Não, não, okay. não, não é isso que não, é não vai estar... Não, não, é isso, mas é isso que eu estou a dizer, não é? dar uma casa a uma pessoa e depois chove... Tens todo um panda. Habitacionais, vem, estás, vem, vem, vem o inverno, estás mais com mais calor fora de casa que é dentro de é casa. Isso. Mas isso também é um problema do edificado em Portugal. Mas Sim, mas não, a é, só dar, não é só dar, dar é dar Porque com mínimas condições. Esta, parte esta pode coisa ser engraçada. é dar, aqui também deram aqui, ó, a muita gente um no mar, casas certo. podres, podres, okay. podres. Então vamos ver assim. Vamos ver as ok Ok, habitação. O que é que a habitação implicaria? No nível mais básico. Bom okay. wi-fi para jogar. Ah, peraí então. <risos> não, não, mas a técnica, questão é técnica. essa. Não, não, disto, obviamente, Nós isto, está, isto é estamos um, a um, falar. É um mimo, isto é, um é extra. Água. Água, san... eletricidade. Saneamento. Saneamento, líquido, saneamento. Limpo. Estás sério? a ver? Saneamento. Isolamento. Isolamento. Isolamento o quê? É? Térmico, acústico? Térmico. Térmico. acústico Ok. Não. Térmico não é sempre acústico. Hã? Térmico não é necessariamente acústico. É não, não, mas eu disse acústico tipo de marrer acústico. É pronto mas pode ser não é ser importante é a mãe que é? é a casa que bro, tem também. o, o elizamento acústico mora à, beira de uma, mora à beira de uma linha de comboio exato então, ah ok exato, ok tipo, Nessa, oh, então, sim mas depende do, do sítio mora à beira de uma estrada obviamente mas era o que eu te ia dizer, dizer acesso acesso a infraestrutura oh, uh, não mas tem que ser olha tu nunca jogaste nunca jogaste Sims ou nunca jogaste uh, eu não uh, um nunca a caso mas, mas tem fala... lá, tu, tu tens tipo, tu... em cada uma zona mais, mais, com mais, com mais que poluição tu... sonora, tens tendo de ter Con... determinadas situações Concordo, Eu, mas acho que aquilo vou que torna a habitação muito difícil é precisamente a conjugação desses fatores todos. Claro que quando nós fazemos, falamos de habitação, nós falamos de, de higiene, de segurança... Mas tu não tens pessoas que pensam Hã? Ah? Imagina, <risos> não, mas... desculpa, tu... não ouvi. Imagina, eu vou para o pele... trabalho. Eu chego a casa, fico assustado. Mas tens pessoas que trabalham delas a pensar nestas merdas? Sim, mais que uma. E tens milhões de pessoas a fazer, a tomar as decisões que bem lhes apetece claro. e a fazer claro. o que claro. entende, não é? Claro, mas é por isso que tu, mano, não consigo. Acho que existe uma falta de competência brutal Sim. em todas as áreas é. e esta é, é uma delas que, que afeta toda a gente. Sim. Toda a gente, mano, toda a gente. Oh, Carlos, mas repara uma coisa. A habitação é um problema Toda imensamente gente? complexo e não, não não identifico em nenhum governo um esforço honesto de resolução dos problemas. E, e os problemas da habitação para mim vão muito além embora seja mais básico da habitação universal ou praticamente universal. Vão, vão das condições, não é? Onde é que estão os nossos estándares de construção ou de renovação, por exemplo, para resolver o problema que tu falavas do conforto térmico?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 fizeram uma janela Mano, assim. que é uma estupidez, bro. Estupidez, tipo... Pronto. Mas mas estupidez. Há pessoas, há pessoas que têm multas, porque não podem pagar, porque não podem ter a merda de uma antena parabólica, na merda... Quer dizer, que têm que pagar multas de centenas e... Certo. Porque a Câmara não deixa, porque com aquele edifício, tipo, houve um otário que foi parido aqui, que esta merda agora não pode, que já foi há 500 anos atrás. 500 estou exagerar, não é? É estúpido. Sim, Zonas parido. históricas é mandar a los a todos. Não, necessariamente. É tu, bro, é tu é nas histórias, bro. É tu na bolsa que esta mãe. É é é tipo, mas imagina, eu concordo, concordo plenamente com o que estás a dizer. Que uma pessoa pôr uma parabólica, mas numa precisa. coisa que antes não era histórica e depois passou a ser histórica. E tu tens de a retirar a parabólica. Como é que tu fazes? Okay, tens, tens contratos. É Aquilo não era histórico. Aquela, aquela metias agora passou a ser histórico. Mas fudeu, Eu concordo. que, é que a parabólica que não estava anteriormente Calma, se a parabólica sobrevive a isso. Muitas vezes, não muito... sei, não, as Acontece. zonas históricas já estão delimitadas Exato. há muito tempo. Mas oh, se a parabólica oh. sobrevive a isso, uh, estar numa zona que não é histórica e passa a ser histórica, a parabólica é histórica. A parabólica é histórica! <risos> <risos> ou se não é, devia ser. Ah, não, não sei igual. Mas isso, <risos> eu, eu, isso, eu, isso, é, isso. é um pé porque as zonas históricas estão, Exato. estão, estão definidas, definidas e, e fazem parte da cidade e também são importantes para as cidades. E é importante Mas tu vais elas. ver os prédios históricos, e zonas, não as prédios, prédios e zonas históricas, estão aqui de podres. Isso também e é um que grave é que problema isso do Porto, né? Ah, Airbnb, <risos> Isso é verdade. <risos> Mas é Exatamente. verdade, bro. É... Diz-me quem é que também ia ter dinheiro para pegar e ir recuperar N de prédios no Porto que estavam todos fodidos aqui aqui depois. <risos> Comprou a loja, é que era uma zona histórica, não teve que fazer nada, meteram da loja nova. Eu não pago as obras? Pronto, essa parte eu não, não sei. Mas. Um as obras. Nenhum euro deixou lá para as obras. Pronto. Eu, a eu acho que foi toda feita. Eu acho, toda, eu acho, eu acho isso relativamente pertinente. Tenho dúvidas em que a tenha sido mesmo assim. Tu às vezes regas um bocadinho. Mas às vezes, seu... vezes rega um bocado, é verdade. Mas. <risos> Faz parte. Não, não, não. Mas essas benesses essas eu acho importante existirem. De qualquer maneira, o investimento é muito superior àquilo que o, que o, que o indivíduo, na prossecução do interesse próprio, e no, no caso, imagina que fosse a habitação própria, tem quer pagar. Por isso estamos nós tivemos uma reabilitação grande do espaço urbano, a vários níveis, não só estético, uh, graças a essa injeção de capital, a chamar aqui, aquilo que o, que o, que o passo Coelho gostava de chamar uh, os investidores. Os investidores, temos ter muito medo que os investidores não gostarem de nós. Pronto, essa velha conversa. E portanto, Ele é, o é, é preciso lá. uma... uma, uma Ela tem muitas parcerias físicas específico. com o Salazar. É <risos> É preciso o dir. Young Salazar, não o... Quando era puto, são lá parte Mas tenho já perguntei é para o... O que é que exatamente tu queres e legislar? Para isto não é fácil. Resolução do problema da parte estatal. As Complica condições... O investimento. Legislar as condições ia ser bastante complicado. Tudo. O que é que tu queiras fazer aí é muito complicado. Entendes? Eu acho que o problema funda... há dois problemas fundamentais. O primeiro é aquele que eu li no início que é de que não temos a concepção da habitação como um direito. Podes fazer uma coisa? Rasamos as casas todas é, fazemos é. edifícios de Sim. botão aí e o é terramoto. tudo para toda a gente igual. É tudo um e quem é que vai <risos> é <eu> construir esses <risos> edifícios? Olha, o Estado. É, olha, não, não, ele não. Que o Estado para, vai fazer o quê? O, vai vai, vai, o, Estado, o Estado vai criar empresas públicas. Tudo público. E, que, e contrata funcionários públicos Duplo. da construção. E agora a é sempre claro. siga. Durante e tudo a mesma cor, tudo betão. Tipo betão com musgo. <risos> ok, está ali. <risos> eu, assim, eu quero fazer a cidade da linha, meu. Não, porque é isto? Esta, ele esta, quer fazer esta a é cidade própria. da linha. <risos> ele quer fazer a cidade da linha, aquela cidade que vão fazer na. na é. é, é ele uh, quer fazer The Line, The sabe Line, Maradona, se Mas aí é diferente, Estamos a falar de uma realidade. Que não se aplica minimamente em Portugal. Mas ok. Porque esses <risos> governos. E é uma coisa que as pessoas. Na Arábia que Saudita. Ágios... É, é. Ah, mas aquilo é, ah. É, é na Arábia Saudita, é no deserto. É, é no deserto. É, é. Mas aquilo, não é, não é aquilo é tudo menos, menos tudo igual para toda a gente. Ok. Claro, é, não é precisamente é, é, é assim. isso, não. Mas a questão é: esses é estados. Igual para toda a gente tiver não, muitos dinheiro. Esses. É, essas, esses, Esse tipo de. <risos> é, igual é igual para quem tiver muitos dinheiro. É tipo o comunismo dos ricos, a expressão é esta, é o comunismo dos é uma a, a, O dinheiro desses Estados vem da exploração de mercados privados. Um Estado como o português, que não tem, uh, digamos assim, não tem lucro adquirido através do, do mercado global, do mercado privado, não vai, nunca vai conseguir fazê-lo. Por exemplo, o Brasil. A Petrobras, empresa estadual de do, do petróleo brasileiro, é para trabalhar lucros absolutamente astronómicos. Tanto que deu, e eu não vou pronunciar sobre este tema numa semana sensível, mas tanto que deu para muita coisa acontecer a nível histórico, muito dinheiro que desviou. Alegadamente. Alegadamente o quê? Não, não, não, está comprovado. Ok? Mas, mas isso pouco me importa. Neste, nesta discussão. Falaremos disso depois, dia 30, e pessoal brasileiro que, que esteja a ver isto, o bozo que vá com o caralho, vota Lula. Se uh, consegues ver isso, tivesse internet no teu T0 de merda, estás a ver que neste momento tens porque houve um senhor <risos> que <ué>. te chulou. <risos> <risos> tipo, é o que acontece. <risos> é um T4 com 15. É um TA, é, um T4 é um é, com a seleção okay, de é, e tá Pe é A Petrobras não vende. A Petrobras não é um negócio público, não é uma empresa pública. Não é como as águas de Gondomar, ainda que as águas de Gondomar paguem a imprensa vulcânica. É pública água. as águas de Gondomar. Eu creio que sim, porque senão não, a minha, a minha é, é, é pública ou privada. Deixa-me dizer, provavelmente não é. Eu agora comecei uma GAF. Provavelmente é uma, é uma empresa privada uh, de serviço público. O serviço é público. Okay. O que faz mas é público, mas é provavelmente está privatizada como, sim, como é este, ligado, as primeiras Talvez na todas as Portugal. águas em Portugal. É. É. Uh, obrigado pelo reparo, é verdade. Mas ainda assim, por exemplo, as margens de lucro estão absolutamente reguladas. Até como estão, por exemplo, as margens da GAF. Mas o, a Petrobras, extração, exportação de petróleo, não está a jogar nesse mercado. Está a jogar no mercado dos grandes. E é por isso que isso gera muito rendimento. Só para fazer a ligação com aquilo que estás a falar da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, se assim o desejar, tal como existem planos, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos e talvez de outros países que eu desconheça, pode alojar toda a gente. Na boinha. Por exemplo, o Dubai resolveu fazer ilhas né? e colocar lá empreendimentos de luxo. Poderia perfeitamente criar a habitação acessível para toda a gente. E eu não sei se o fiz, não estou a par As pessoas que eu quero Dubai, <risos> Dubai, é Dubai. <tão risos> é acessível. Barrachos. Barrachos, <risos> bro. Eu assumo que não. Okay, o <risos> que é, bro? O Dubai. O Dubai tem um problema diferente. Rica é Dubai que parece São Pedro. <risos> igual a São Pedro, aliás. Tem favela, o Dubai bro. tem muitas favelas. Diá. Sim, sim, sim. Diá, só mínimo a de cobra. Fiche no Dubai de é, é, deve ser ir às chocatas, bro. É daqui a? Ir às chocatas no Dubai. Os caras R8s, não é? E Ferraris. <risos> é... Às <risos> chocatas. Olha o Dubai, havia uma o <risos> Window é para lá ver, o, ver aquele... Vai lá comer bifes de ouro, vai ser lá te fazer vir às chocatas no Dubai. <risos> não era obviamente o que eu mais queria fazer no Dubai. Eu disse, deve ser fixe ir às chocatas ah, no Dubai. Vai ser fixe. Não era a primeira coisa que eu faria, ok. Portanto, Na realidade, o, o, o tema da, da habitação como direito ou não, acho que é claro. Tipo, é uma decisão que é política. É, é certo, nem democracia. Maneira. É a população que vai, que vai decidindo e ajustando. São os partidos políticos, é o poder político que vai É decidindo. competência política. O não poder é político não vai dizer, é não é preciso ser competente. Assim. Pode ser mas super é competente, competente e querer destruir isso porque não acreditas que a habitação seja um direito. Como não acreditas, por exemplo, que a alimentação seja um direito. E calma, mas a necessidade... Você não não há... é mudança de ser competente. Nos seus ideais, ok, posso estar sempre... Pois é, é O que é claro... O que é claro? O que é, é claro nas nossas sociedades é que nem a habitação nem a alimentação são um direito. Porque, é repara, há uma, há uma coisa muito particular na, no sistema fiscal português que me diz a mim que a habitação não é um direito, que é o facto de teres imposto de valor acrescentado sobre bens de primeira necessidade, alimentícios de primeira necessidade, por exemplo. Não faz sentido. Golden Grams conta como isso? Possivelmente, sim. Okay. Talvez, talvez não, se quiseres incluir aí uma perspectiva de, de, de saúde pública, e dizer que o Golden Grams. Pelas suas características, mas isso são outros 500. Há ah, aqueles é alimentos assim. que dão obesidade ah. e depois encheu essa início. Sim, o, percebes o, o índice Sim. calórico do Golden Grams. Uh, essencialmente é isso. Mas, e, claro, os, os é, isso literalmente os gordos é claro. literalmente entopem essa início. Mas SMS. qual é que é a segunda questão? É o. fim. <risos> <risos> E nós íamos fundar isso, não é? Porque, okay. Como íamos dar comida a toda a gente, íamos <risos> dar golden grams a toda a gente, íamos entupir ainda mais Eu serviços nacional com de saúde. É mas fala, fala. Tá, não, estás a dizer. Estás a dizer que são outros, é uma conversa mais, mais complexa, claro. de, de alimentação que tipo de alimentação que tem que ser. Eu percebo mas, isso. Todos os bens são. Aliás, há, há, o, o, o, não há planos para, para... Por exemplo, o IVA da restauração, que foi, entretanto, foi reduzido. Mas o facto de ser, ser algo aceito... É claro para mim que a nossa cultura, e não estou a falar aqui só da questão política, a nossa cultura não encara isso fundamentalmente. Não é? Porque se agora começassem a taxar as tuas palavras, tu tens a liberdade de expressão como um direito. Se agora começassem a taxar as tuas palavras dentro de um set de regras que é super abrangente, não é? que é o da liberdade de expressão... Já taxam. Como assim? Não cá. Eu estou a falar em Portugal. Ah, ok. Sim, não te taxam, sim. que não têm simplesmente liberdade de expressão. Sim, não te taxam a liberdade é. aqui, não. Que é, uma um coisa, que é uma coisa fantástica que nós temos. aquilo que nós conhecemos, ok? Não estou a dizer que é perfeito, estou a dizer que é muito abrangente. Mas só para dizer, o que é, a diferença é que aquilo que nós consideramos que é um direito e o que não é. Mas o segundo ponto é o nosso sistema económico e a maneira como ele está montado, por exemplo, no processo de herança e da riqueza geracional. A propriedade física, o imobiliário, é uma fonte de desigualdade cada vez mais crescente. Tive uma ideia. Diz-me. Imagina. Um gajo rico morre. Sim. Passa para o filho. Isso Sim. é tipo... O filho não teve mérito. Mas aquela cena tem que ir para algum lado. Sendo gostado, é incompetente. Esta é a ideia. <risos> Estás ver casamentos? Que está a noiva com o um buque assim e é, manda para trás. É, o, o pai é a tirar a chave de carro. Não, pega na propriedade e... Te da propriedade tipo de ou então é vendida, mas isso, isso era estúpido. Porque, se a gente receber a mesma coisa, isso não é igualdade, Sabe, tinha que haver tipo, uma forma de. Mas estamos a entrar num sistema muito do que eu não gosto, pois <risos> porque depois tens que tens, tens conhecer precisamente a situação de vida de cada uma das pessoas por quem vais distribuir isso. Para falar de uma equidade daquilo que estás a falar, de dar mais a quem mais precisa em termos percentuais, e se houvesse e uma. tens que ver com a declaração de rendimento, um poder maior cliente. das juntas. É okay. uma poder, responsabilidade poder maior. Poder local, gosto, gosto disso, gosto disso. As juntas estar estarem mais poder perto local. das pessoas do que, sei é. lá, as juntas terem um papel mais predominante a nível social, porque têm pouco. Tem o seu papel, mas não, não são tão responsabilizadas como a câmara. Ok. Serem responsabilizadas, acho, acho pertinente. Acho muito pertinente Acho que a Nana é menos que a junta. Percebes? Eu agora vivo sozinho, estou já alguém para a junta para ir três ou 4 vezes. Foi? Foi. Para limparem a puta e buscar o lixo, limparem a puta de chão, cheio de ervas, foda-se. Ok. vocês são um problema muito local. Nós temos muitos dos nossos problemas que podem ser influenciados de forma local. Sim, Mas, sim, por sim. exemplo, se eu tenho esses problemas, eu, eu já aconteceu eu ter, eu ter problemas na minha rua, mandei para a Câmara e a Câmara resolveu. Hum. Mas aqui a Câmara tem que ser para a Junta, aqui. Esses tipos de problemas mais... Mandei e-mail para, para, para, ser... para, para a Câmara do Porto e eles resolveram mas é um problema que é na mesma local porque é na tua, na tua área imediata sim, é na, rua, é na minha rua, era na minha casa. a questão é a seguinte nenhum de nós aqui trabalha na mesma freguesia uh, que, na qual reside na, na qual reside na, qual na freguesia okay, é, e, portanto, é, é muito difícil no, no, no vosso caso e no meu por sorte agora no, mas no, no meu não por sorte mas no vosso caso até num município, no não, não nós, não, no município portanto, nós temos lá está por causa dos transportes que falávamos no, no Patreon, do... sim, e no início do podcast causa... também, aqui, com os preços sim. dos metros, também tão... é por causa disso, é porque as pessoas não Exatamente. trabalham, Pronto. as pessoas precisam efetivamente dos transportes, essa, senão os preços essa, não aumentavam. Esse, essa, essa total autonomização do poder local é muito complicada, mas tu podes olhar para a herança, seja ela de qual for, de uma forma diferente, ok? A questão é... Que mundo é que nós queremos construir? É um mundo onde vai haver sempre pessoas excluídas desse acesso. Quem tem propriedade, capital, pode, riqueza no global, historicamente, e vai herdando? Ou queremos um mundo em que toda a gente tenha isso? Ou queremos um intermédio? Oh, eu eu não me... Diz, diz, diz, aí. Se aquilo era do teu pai, era de certa forma que é teu... Depende do, que... Depende do ponto de, do teu argumento. De acordo com o nosso mindset, sim. Mas era o teu pai, não era o teu? Hã? Mas era o teu pai, não era o teu? Mas... Se, se o meu pai tinha a vontade... É a mesma coisa que tipo, se o teu mim... pai te deixar dívidas, tens que pagar. Acontece que tem, tá mas, mas, mas, mas tu achas bem só que as tuas. Se quiseres assumir, se, se, se, só, só assumes as duas do... coisas. Mas acho que não tens as as que, que, que, que mandar-te as... primeiro a dizer que não queres herdar nada ao é teu pai. É isso é mesmo. Exato. Tens que renunciar. antes das uh, de uh, aparecer. a pensar. Pois, é isso. Então, isso então... te a Mas isto é um mundo que nós conhecemos. Mas isso é te a pagar. é possível ser errado, isso eu acho que é errado. Foda-se. Eu não tive culpa nenhuma. Mas tens culpa da riqueza ao teu pai. É isso. Não, não tens culpa na riqueza. Mas foda-se. Se alguma coisa para gerar riqueza. Mas sabes que eu vou-te dizer uma coisa, antes... Não, não, não, atenção, eu acho que sim. Pô, oh foda-se. As horas que é não, se, se estou, calhar o teu pai não... não teve contigo para trabalhar. Eu não estou... Tenho... O que tem... é Não, não, não. Lusado, ah. és o um lesado do teu pai. Porra, sim, mas é por outros motivos que nem foi ah, casa, eu posso ficar com ele. vamos voltar, vamos voltar. a ser um ah, Não foi o que acho que trouxe, mano, eu não disse nada. E agora, piiii... Está <risos> na hora, tá hora. deixa-me tá só, deixa só aqui uh, dar desta coisa: aqui. O meu problema aqui não é com as. Eu acho que tem que um, Eu odeio que. Um, odeio esta, esta ideia de. Ah, o meio ambiente está a ficar estragado. <risos> temos, que de, temos que deixar. Temos que deixar. Temos que poupar água. Tipo, acusar o indivíduo, Pro, estás a ver? Poupar água temos porque é um impacto no, no não momentâneo. Não é isso, mas acusar o indivíduo. Oh, ah, yeah, bro, fazes uma t-shirt, mas quantos litros de água é que se, é que se acha para fazer uma t-shirt? Acredito, bro. Não, sabes? Diz-me, uma t-shirt quantos litros... Quantos litros de água é que se não gasta de Algo do 50 litros. Que puta. Estás a ver? De um de hambúrguer. Isso é muito ou é pouco, em termos de produção industrial. É uma t-shirt, bro? Não, da, não, das sei das, sei das milhares... A diferença Olha, é se tu fazes uma t-shirt... A diferença é que tu fazes uma t-shirt... Vê uma cena que houve na RTP2. Um documentário do caralho sobre a cena da roupa. Pai, agora não... Não, é super importante. Mas a questão é precisamente essa. É se tu fazes uma t-shirt, como fazes um carro, como fazes uma casa, como fazes uma autoestrada, para durar e requerer ao longo do tempo o não, mas é Não, mas é tipo fácil para entrar ao lixo. Pronto, esse é que é o problema. Porque claro. se tu fizeres um... Imagina, neste momento são 50, eu vou assumir o teu, o teu número, que acho que é por volta disso. É nas dezenas ou centenas. Chama-se litros de roupa. Uh, Exato, é era isso. E é efeito de, RTP, uma, de RTP, uma. E é, é o é. que a gente a É, é, é. é, o é, gasto, é muito do É Mas há, há uma série de outros gastos perniciosos hum. para o ambiente em tudo o que tu fazes. 50, sim, sim, bro, sim, 50 bro, litros. mas mas o discurso é sempre de tu tens que deixar de fazer isto. Tu tens que. Gasta pouco de eletricidade, estás a ver? gasta só usar o Estado para regulamentar isto. não, não. Não, não é isso que, era que eu queria. Então, responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. Quem é que, para gasp... resp... é... Quem é que pode responsabilizar? A bro, o tipo, imagina... Das duas, uma, ou é o Estado através do regulamento ou é o consumidor através do consumo. Como é que vai-se responsabilizar da outra maneira? Ah, sim, é outra possível. Células terroristas, uma bombinha aqui. Puh, vai sair o caralho está <risos> tudo. A empresa vai... não sei, mas pode ser. Eu de bombas. Mas como é que tu vai responsabilizar uma entidade empresarial? É verdade. taxando tá chambas? Isso é o Estado. Sim, o Estado tem que extraxar. Pronto, então tu, como cidadão, num sistema democrático, tens que fazer com que o Estado faça Só que depois isso. acontecia que, ai meu Deus, taxas mais pobreza. Era um dos argumentos usados. O que fosse. Eu estou a ah, isso é, tipo, que é uma que tu achas Imagina seria... isto, imagina yeah. uma, uma bola de, de, de lá e tens duas, duas partes a puxar a bola de lá. No certo. final, vão prender as duas. E... Acho que chegámos a lado nenhum. Pois é, isso percebes? E é tipo, não um, chegámos aqui à volta. Não é? Não precisamos acabar de falar. Não fala vou deixar, agora vou Não, não mas deixa-me dizer, acho que é estúpido. E atenção, fui de uma hora de uma merda que não faço por ideia que estou a falar. Parecia tipo em história da arte. <risos> é merda. Queres <risos> terminar essa especificação? Espera aí, antes de dizeres isto, deixa só fazer esta, esta correção, porque é ridiculamente gigante a diferença. <risos> tu disseste que para uma camisola era preciso 50 litros. 50 litros. Para confeccionar apenas uma camisola são necessários 2.700 litros de água para um par de calças. <risos> Sabes que eu disse 50? Porque eu vou dizer, eu não tinha a certeza. Eu vou dizer isto, mais. eu não tinha a certeza. Eu pensei assim, eu ia dizer 5 litros, mas se bem, 5 litros é muito pouco. 50 já é total, tu estás <risos> a dizer. <risos> 2.000 e tal litros, estás a dizer? <risos> a questão é a seguinte: Prima, fos, é uma piscina. Se fosse qual o valor, é piscina. Se fosse qual o fos valor, <risos> tu nunca tens uma piscina? Um... <risos> A da Carolina tinha 20 mil litros. E essa quanto é que tem? Por uma piscina pequena, né, bro. Estás <risos> a ver quando tu bebes, é, é, é tipo um garrafão de água quando estás ressaca um dia a seguir. <risos> Diz: Fala, não acho. Está completamente fora do tema. Já não está? Isto faz parte do, do tema. De de Eu acho que isso não tem a ver com o problema da habitação portuguesa. <risos> O problema da habitação portuguesa é a falta de piscinas é que nas Nem casas. toda a gente tem uma piscina, absolutamente sancionada pelo Estado. Numa altura de seca, claro que sim, esse é que é o problema. Nós, para fazer a economia crescer, temos que investir. Para fazer o mercado de habitação vamos se tornar temos que criar uma piscina para cada agregado familiar. Sim, vamos mandar vir água de Espanha, é isso? Para que todos possamos fazer t-shirts de algodão em casa. <risos> dá para fazer 10. Uma piscina de 20 mil... De 2 mil... 27 mil litros. Dá para fazer. Não, acho que sim. Pois por isto não chegámos a lado nenhum. Eu cheguei. <risos> então qual é o problema da habitação para ti? <risos> É, é a incompetência, é incom é, é, é incompetência. Não se esqueçam de deixar o like. De subscrever no YouTube, de colocar nos favoritos do Spotify ou outra plataforma de streaming e deixar as avaliações do costume. E para a conversa anterior esta sobre transporte que mencionámos algumas vezes, juntem-se ao Patreon no link na descrição. Até a próxima. Temos, temos Discord? Temos Discord, temos Discord.